Eu vou pesquisar eu agora vou quais eram era os eu sucessos eu de 2007, meu gente. Bota aí, em Alagoas pra você ver. Eita, porra, em Alagoas. Espera aí, deixa eu entender. Era só um pagode, bicho. Pagode. Música é, aí, é, de certo, que a a 2007. Trio da Juana, tá ligado? Nós somos standercadinho, nós temos o poder. O seu... é. Aquela, é. O nós somos da Juana. Vamos mostrar as batalhas marciais Vamos apresentar Eu sou o Dinho Pum Dizinho galera. Eu tenho uma espada com a de Tender Entendem? Entendem? E aí pessoal, me chamo Douglas E eu Lucas Eu sou o Nário. E eu sou o Davila da Névoa. Não <risos> dá pra ver direito? É, tá bom, vamos lá. Nós vamos. Então, eu acho que o tema desse vídeo aí... Qual era é o tema mesmo? Rapaz, o que fazíamos 10 anos atrás. 2007. 2007. E aí, aí, aí o que, que, que tu tava fazendo em 2007? Rapaz, véi. É porque... É uma doideira, né? Mas na minha vida, quando eu era <risos> garotão, bicho, eu saía, bebia pra caralho. Conheci a bubu só que as bubu, as bubu me deixaram, né? Viajaram aí, foram trabalhar, fazer a universidade, eu fiquei honrado. Mas nessa época eu gostava muito também de jogar pista, eu jogava virar madrugada, fazia curujão também com a galera. Pra alguns carnavais da vida, foi os um carnaval mais loucos. Dançar um pagode da para que eu deixei dessa vida, pelo amor de Deus, né? Mas depois o cara com 26 anos dança pagode carnaval, não sabe que vai não, porque até fica mais sossegado. você, Douglas? Por que não é pela fila aí? Vai você primeiro? Não, aqui é diferente com o Lucas E aí? Você, Dorguinha, o que você tá fazendo há 10 anos atrás? Bem, há 10 anos atrás eu estava me formando. Ei, bicho, pra que essa mãe de apresentador <risos> do sensibilidade, Sem Sem Sem normal agora. Ah, é sério, Sem é Sem é. É, Sem Sem Sem me formando Sem no médio, cara. É... Sem Sem 10 anos atrás. A ah, porra, velho. Sem velho. Então, gente, eu Sem Sem Sem Sem Sem mas voltando, eu tava lá terminando a, a, os médio, conversando com os amigos, com os amigos, é, migrando do meu Play 1 com o meu Play 2, é, saindo com a galera, assistindo, assistindo Naruto na... na 2007 cultura. foi um o ano que eu vi, no, eu não sabia que eu assistia, porque era um tempo que, tem que passava a matar, nada na TV Globinho, passava, passava na luz na GBT. Pois é, em 2007 que eu tava fazendo, eu tava... Também, <risos> eu também, mas foi o ano que eu destravei meu Playstation 2. Que eu tenho... Que paixão espirapão. É, botando a placa matriz. Bicho, é, tô ligado. Né? Até hoje eu tenho esse meu Play 2, Play 2 Prata, oxê. Inclusive ele tá atrás da câmera aí, só num pé pra não fazer bagunça. E também não tava fazendo mais. Porra? Oh, sério? Hum? Sério? É, desde essa época, porque eu tenho esse bicho. Como é, bichão é, eu é, é. esse videogame <risos> É, bicho, o bicho já passou. Se esse videogame me falasse, velho. Bom, mas assim, outra coisa que eu tava fazendo, eu, eu ainda tava na, eu já estava ainda não, já estava na sétima série nessa época, na sétima série, hoje oitavo ano, e o que eu fazia, bicho, apesar de ter 13 anos nessa época, eu brincava de espada mais nos meninos lá do prédio que eu morava. Ele é, pegava é, as espadas pá, pá, pá, pá. a gente chamava de xadrez humano, era o seguinte, se a espada tocasse em, do em qualquer parte do pescoço para baixo era um ponto. Se tocasse na cabeça era cinco pontos. Aí o cara de, de madeira, não é? de, de plástico mesmo, ah. de plástico. aí eu, se ganhava quem completasse dez pontos. Era essa brincadeira da gente. A gente chamava de xadrez ah, humano. Não, não sei por que xadrez humano, mas chamava assim. É isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, aperta o sininho aí, tá que mesmo, sempre vai ficar de novo. Isso, e me siga mais na próxima vez. Vou botar aqui. Vai, deve estar aqui embaixo. Pô, mais. senão aparece aí no início do vídeo, né? Se você vem embaixo, tá em cima. Mas é algum clima dela, não aqui, ó. Vai levantar isso? Tchau. Tchau. E <risos> oh. <risos> Me incomoda. Eu já tô gravando, não, né, pessoal? Vocês ah, não é? se ligaram? <risos> já tô gravando isso aqui. Vamos ver não, Não, não. Peraí, peraí. Ó. Músicas mais notadas, mais tocadas nas rádios no Brasil em 2007.